Eu não tava na praia no dia que a Ana chegou, logo depois da chegada do barco. Vim não se sabe de onde. Só sei que eu ouvi falar. Você veio perguntar outra coisa. Diga. E essa mulher, que chegou pelo mar? O que, que ela tá fazendo aqui? O que, que ela quer? Isso você pergunta pra ela. <SILENCIO> <SILENCIO>